A quarta, discorrer é, durante a, a rima que você está fazendo é, sobre um tema único. Então no caso aqui da batalha do Fuga vs Duzinho, o Fuga falou que o Dozinho parecia um pagodeiro. E aí ele começou a pegar todos os nomes de grupo de pagode e construir as rimas dele só fazendo brincadeiras de palavras com nomes de, de grupos de pagode. Sou pagodeiro mesmo, seu vacilão, porque na arte do improviso eu sou uma revelação que é o Grupo Revelação. Eu chego para desmerecer sua rima mais zoada que eu ouvi inimigos do HP, que era um grupo de, é, de pagodeiros que eram é, né, brancos universitários. Hoje é comum, mas há 15 anos atrás é, não era tão comum e, e muitas pessoas falavam que isso era zoado, enfim.